E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Fernando Oliveira e hoje eu vim aqui propor um desafio a vocês. Se você quer realmente mudar a sua vida de uma vez por todas e tem coragem de participar de desafios fique ligado até o final do vídeo que eu vou explicar tudo o que você tem que fazer. Em outubro de 2018 eu estava procurando novas maneiras de se trabalhar no mercado e foi aí que eu acabei achando o mercado de afiliados que é Hotmart, Monetize, Eduzz se você não sabe muito sobre isso tem um outro vídeo no meu canal que eu vou deixar aqui em cima para você é só você chegar lá e assistir. E aí, conhecendo esse mercado, eu acabei achando que ele era um pouco fácil de trabalhar. Por vários vídeos que eu vi na internet e tudo mais, que você indica o link e faz uma venda aqui uma venda lá, E eu falei, pô, me achei, né? É isso que eu quero fazer. Trabalhar de casa como eu já quero e ainda poder ganhar bastante dinheiro. E aí, nessa vez, foi que eu comecei a trabalhar com mercado de afiliados, me cadastrei na Hotmart, Comecei a divulgar produtos deles no Facebook, em grupo de Whatsapp, no Instagram... Mas assim, nada muito efetivo que realmente mudasse a minha vida. Tentei diversas maneiras de fazer por conta, mas não deu certo. Foi aí que eu resolvi criar com a minha vergonha na cara e comprar alguns cursos. Fiz alguns cursos que melhoraram bastante o meu desempenho. Consegui aumentar a minha, a minha quantidade de vendas e a qualidade delas também. Consegui fazer mais vendas no mês só que também assim, nada de expressivo foi aí que eu parei, pensei comigo mesmo, comecei a analisar o que estava errado além de usar, usar estratégias picadas, não usá-las inteira eu também acabei sendo sincero comigo mesmo e eu sempre tive muita desculpa, sabe? de deixar para depois daqui a pouco eu faço, vou ver um, uma série aqui na Netflix vou ver um pouquinho aqui de YouTube vou ver alguma coisa no Face e eu acho que é isso que realmente acontece com diversas pessoas. Acaba perdendo o foco. Você tem aquela vontade, vai pra cima, mas passa algum tempo você acaba se distraindo, nem percebe que distraiu. Seja sincero com você mesmo, quantas vezes já aconteceu isso com você? Às vezes é porque você tenta fazer uma estratégia e não consegue, aí acaba querendo procurar como fazer ela e se distrai ou por algum outro diverso motivos. E eu acabei vendo que não existe um robô que vai te fazer vendas no automático, uma campanha que você vai colocar no Facebook lá e ela vai vender pra sempre, vai te gerar rios de dinheiro. Eu vi que é muito mais do que isso, é arregaçar as mangas, ter trabalho duro, ter foco, perseverança e vontade. Se você não agir, ninguém vai fazer por você e você nunca vai conseguir alcançar os seus resultados. Então hoje eu venho aqui propor um desafio a você, fica ligado. Preste atenção que agora você vai saber o que é esse desafio. Após eu fazer essa autoavaliação, como eu disse para você, ser sincero comigo mesmo, saber que eu estava postergando, saber que eu estava me desviando do foco, eu acabei fazendo uma análise total do meu perfil, o que eu devo fazer, e eu coloquei tudo isso no papel, as estratégias que eu devo ter semanalmente e mensalmente. E o que é mais legal, eu vou compartilhar com vocês todas essas estratégias, tudo que eu estou fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado, os resultados que eu estou tendo, os valores que eu estou ganhando ou perdendo, eu vou colocar tudo para vocês, vou gravar vídeos aqui semanalmente para colocar aqui no canal do YouTube e eu também criei um Instagram exclusivo para isso. Lá, qual é mais fácil eu postar um Stories, postar no um Feed, é, vai ser uma resposta mais rápida, e lá a gente também consegue trocar uma ideia mais fácil. Então, já se aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e vai lá no Instagram também, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você na descrição, o link do meu Instagram. Então você já vai lá também e me segue, para você não perder nenhum passo que eu vou fazer. Se você também quiser replicar esses passos na sua casa, faça. Você não vai ter nada a perder. eu tenho certeza que se você fizer com vontade, com garra, você também vai conseguir conquistar os seus objetivos. Se você tem a tão sonhada vontade justamente de trabalhar para você mesmo, demitir o seu patrão, poder trabalhar de qualquer lugar do mundo... Essa é a oportunidade, eu coloquei uma meta para mim que até o final do ano agora de 2020 eu vou estar trabalhando 100% do marketing digital, não vou precisar mais prestar contas para ninguém e se esse também é o seu objetivo eu aconselho que você faça isso que eu acabei de falar para você e pode ficar sossegado que eu não vou esconder nada tá, eu vou colocar o que eu estou fazendo realmente tudo que eu estou fazendo, o que tá dando certo o que tá dando errado para você também fazer aí na sua casa e se você também tem um amigo, um familiar que quer mudar de vida Mande esse vídeo para ele, compartilhe com ele, faça ele também entrar no desafio. Quanto mais pessoas entrarem no desafio, melhor é, porque vai ter mais informações sendo trocadas, você vai ter alguém para conversar ali pertinho de você, vai te dar aquele ânimo a mais. E eu também estarei aqui desse lado, acompanhando você, tirando todas as suas dúvidas. Tudo que você quiser falar comigo, pode falar que eu vou te responder. Eu também vou aprender muito com vocês, pode ter certeza disso. Eu acho que esse desafio ninguém vai sair perdendo todo mundo vai sair ganhando e no final do ano vamos chegar lá comemorando a nossa vitória. Mas aí você vem perguntando pra mim, né? Ah, será que isso vai dar certo mesmo? Será que não vai? Será que vale a pena pra mim? Essas perguntas só você mesmo pode responder, mas eu te garanto que você não vai se arrepender de participar desse desafio. Eu nomeei o desafio Do Zero ao Infinito, porque eu acredito que a gente pode sair do zero, pode sair do anonimato e com as estratégias certas chegar aonde a gente quiser, aonde for o nosso sonho nós podemos alcançar, porque tem poder quem age quem fica apenas procrastinando, jogando para amanhã, jogando para o dia seguinte ah, eu não tenho coragem de fazer isso agora, ah, eu tô com preguiça, ah, fulano me chamou você pode ter certeza que não vai chegar a lugar nenhum então se você acha que está na hora de você agir também, participe desse desafio e eu estou esperando você nesse desafio agora então lembrando apenas mais uma vez se inscreve no canal, ativa o sininho, corre lá no Instagram, me segue também compartilha com seus amigos e familiares e vamos todo mundo pra cima, porque 2020 é o nosso ano. É isso que eu queria passar pra vocês hoje, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.